Espetáculo Farrapo Palhaço pedalando na web, com audiodescrição, libras e legenda. Estreia dia 2 de abril, 16 horas, no canal do Youtube do Palhaço Farrapo. Mais informações nas redes sociais, arroba palhacofarrapo.